ao marroquino, a primeira bola, agora se há ali algum desvio com o clube, mais uma finaliza aqui para parte de Mómedas, Vidas, que este vai valer mesmo, de é este, este uh, posição, o em velocidade, em potência, e entra ali, é dentro guarda-redes, mas a bola vai com tanta potência, sim, sim, sim. e o lance, o guarda-redes à aqui Luís Gustavo, mais uma bola, colocada para o cabeceamento, fácil neste caso, para encaixar, aí é para si a tentativa de colocação de bola uh, por cima, para Ronaldo, neste caso, consiga grande cruzamento do garido, e e a começar uh, todo o vapor, o Kona tem que olhar o uh, guarda Abra, para ganhar no um cruzamento de Ronaldo ali no trabalho e talisca, depois uh, parado ali o Ronaldo aqui frente ao al uh, nesta altura. Um Cristiano, se tivesse de cabeça. Esse corrido vamos ver se através do lance, tratar isto bate, GOLO oh, é um grande golo ah, Ronaldo, a Ronaldo, pontapé livre que acerta a fazer um golo do empate, minuto 78 e veja-se bem no Ronaldo o seu nono golo, é um golo de raiva, do capitão da seleção grande golo e está feito o empate, 1. grande, grande ramato. fantástico a Cristiano, como tu disseste Iba. naquilo Faz um bocadinho não chamando aqui. Penalti para que com o braço minutos o Al Nasser pode dar aqui a volta. Avança a Talisca bate agora e a bola no fundo da baliza. 2-1 revira a volta no marcador.